Deu, está gravando, então já iniciamos oficialmente, vou passar a palavra para ti, né, para tu iniciares e fazer os ritos para a gente chegar depois no, no, na culminância que é a, a conversa com o Dalmeiro. Obrigado. Então, boa noite a todas, todos e todos. É com enorme prazer que abrimos as atividades dessa noite, que faz parte das atividades da Semana Nacional das Pessoas com Deficiência, que tem por tema esse ano superar barreiras para garantir a inclusão. Então, é com enorme prazer que eu passo a palavra agora para o nosso diretor, professor Carlos, para fazer a abertura dessa noite. Então, obrigado, Tânia, obrigado aos colegas. Já faço a minha saudação inicial à professora Tânia, minha amiga Tânia, posso dizer assim, coordenadora do, do NAPN Pelotas, Professor Raimundo, que estou tendo o prazer de conhecer hoje, que é o coordenador do NAP do KVG, e em especial ao nosso palestrante, o professor Dalmir Pacheco, né, que é coordenador do Núcleo de Tecnologia Assistiva da IFAM, que vem abrilhantar as atividades alusivas à Semana Nacional das Pessoas com Deficiência, como a, como a professora Tânia já comentou. Né. Saúdo também as nossas intérpretes. E também saúdo a todos que nos acompanham nesse evento virtual. Né? Mas a minha fala vem principalmente no sentido da valorização do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Deficiência, né? que é o NAP, que vem atuando de maneira consistente no desenvolvimento de atividades relativas à educação inclusiva do nosso IFESUL. Um trabalho gigantesco que só no campus Pelotas atende atualmente aproximadamente em torno de 70 estudantes, com as mais variadas necessidades, né? e ainda temos a possibilidade de acréscimo nesse quantitativo em função do ingresso para o segundo semestre. E é importante, nesse momento, também ressaltar a dedicação dos nossos profissionais, que possibilitam uma educação inclusiva por meio das várias ações que têm como base a promoção do acesso, a permanência, o êxito dos nossos estudantes e as, a redução e, quem sabe, até a eliminação das diversas barreiras que vêm interferir no processo ensino aprendizagem dos nossos estudantes. Né? E, então, acho que o primeiro ponto aí é, esse, é valorizar o trabalho de todas as pessoas que se envolvem à frente do NAPNE, seja no Campus Pelota, seja no KVG ou até no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, como um todo, né? Por outro lado, também, nós, enquanto gestão, né, e coloco também uh, o professor Betemps lá como um parceiro, um aliado nesse sentido, a gente tem buscado uh, melhorar as condições de atendimento dos nossos estudantes né, nas, com as mais variadas ações, como, por exemplo, a contratação, ampliação dos profissionais especializados para atuarem diretamente com os nossos estudantes, como a contratação de é, psicopedagogos, intérpretes de Libras, né, para qualificar e dar mais as nossas equipes de atendimento educacional especializado. Né. Nessa luta conjunta, que envolve Pelotas, KVG, Reitoria, também a gente tem buscado aprimorar os nossos espaços inclusivos né, para que esses profissionais consigam desenvolver as suas atividades da melhor forma possível e atender a necessidade da nossa comunidade. Né? Então, é uma luta conjunta para que a nossa instituição seja de fato inclusiva. Né? Acho que isso é algo muito importante e a gente tem que ressaltar esse aspecto. Né? E eventos dessa natureza são fundamentais para a consolidação do nosso trabalho. Então, minha fala de forma geral é essa, é parabenizar todos os envolvidos né? na na na elaboração, na, na, todo o trabalho realizado para a Constituição dessa semana e desejo muito sucesso a todos na continuidade desse evento, tá bem? Muito obrigado e ficarei sempre à disposição para participar da abertura eventos, assim que é algo que, que nos orgulha muito, assim, assim como acontece questões como pessoas querendo desqualificar, às vezes, o nosso trabalho. Uh, esse grupo aqui né, faz a gente perceber que a gente está no caminho certo, né? E a gente faz o melhor pela nossa instituição, e é isso que está valendo. Está bem, pessoal? Obrigado, estou aqui à disposição. Passa a palavra para a Tânia aí. Obrigado, Tânia. Obrigada, professor Carlos. Bom, nesse momento, e sem mais delongas, eu chamo o professor Raimundo Filho Raimundo Ferreira Filho, que fará a mediação da palestra com o professor Delmiro Mas, de antemão, eu gostaria de agradecer ao professor Dalmir pela sua disponibilidade de atender o nosso convite e brilhantar o nosso evento com suas sábias palavras frutos de uma vivência inclusiva de uma vivência inclusiva também agradecer aos nossos estudantes por escolherem estudar no IFSU, nos fazendo pensar e repensar as nossas práticas diárias para uma sociedade mais igualitária mais justa e mais fraterna as pessoas, agradecer também as pessoas que contribuíram para que esse momento acontecesse. Então, nossos agradecimentos à equipe diretiva do Campus Pelotas, ao professor Raimundo da kvg parceiro nesse evento, e a todas as equipes de, da COA e COAP, que conjuntamente constituíram, trabalharam junto para constituir esse momento. E não poderia deixar de agradecer as nossas as minhas colegas tradutoras e intérpretes da equipe do IFSUL Campos Pelotas, a melhor equipe de tradutores e intérpretes dessa cidade. E aos colegas do NAPNI, que sempre estão juntos para qualquer atividade. Então, depois desses agradecimentos, Raimundo, professor da Dalmir, a noite é de vocês. Muito obrigado, Tânia. Eu vou... Só agradecer a oportunidade e de, de poder estar próximo do Dalmir de novo, embora distante, geograficamente, próximo aqui, porque a gente vai conversar um pouquinho juntos. E, e é sempre um prazer estar tá, tá contigo, Dalmir. E a gente tem aí vivido aí na, no, nas últimas semanas aí algumas coisas juntos. Né? Fui banca do Dalmir agora, recentemente. O Dalmir foi... foi passou pela progressão para professor titular, é, e me senti muito honrado de ter feito parte de um momento importante na, na trajetória docente, na trajetória profissional, como servidor, como como professor, né, Dalmir, pela confiança de ele ter me convidado, mas é por isso, assim, a gente já tem uma parceria aí de mais de 10 anos, o professor Dalmeir ele aceitou um convite para vir palestrar em 2012, aqui em Pelotas, conheceu Pelotas, até estava comentando antes o professor Dalmeir entrar, com quem estava na sala antes, que o professor Dalmir já tinha dificuldades de locomoção, é, tinha, tem locomoção reduzida, precisando de apoio para se locomover, para viajar, na época veio com o irmão dele para cá, para Pelotas, e, e mesmo assim, o professor Dalmir, ele anda é, imbuído de, de energia e força, sempre com esse rosto simpático, sorridente, e, e, e com todas as dificuldades que que a vida nos coloca e para o Dalmir, em função das limitações que ele tem de locomoção, ainda assim eu vejo sempre ele muito afável, muito parceiro, muito de bem com a vida. E eu acho que isso, vou fazer uma menção ao que a gente viveu agora a, na mudança de sala, acabamos de, de viver um... Experienciar um, um ataque virtual Que interrompeu o, o início da outra transmissão E é o que falta um pouco É a gente tem um pouco de empatia né, Um pouco de tolerância né, Não é nem um pouco Falta muita tolerância Falta muita empatia Falta um, um respeito né, Para a gente realmente Ter o que a Tânia acabou de, de comentar de, de avançar Na direção De uma sociedade mais fraterna, mais, mais humana, mais humanitária, mais humanizada, e a gente não precisa ficar atacando gratuitamente as pessoas, né? a gente pode discordar, a gente pode ter opiniões distintas, mas a gente pode fazer as críticas de forma construtiva, isso faz com que todo mundo cresça. Se acha que alguma coisa não está indo na, na, na melhor das direções, ou se não está de acordo com o seu entendimento de vida, a gente pode dialogar sobre isso, falta diálogo para as pessoas, né? Não é aquela coisa gratuita de entrar agredindo e, e denegrindo, e vou usar uma palavra que não é nada acadêmico, mas esculhambando tudo e todos, né? Né, sem, sem uma finalidade específica, simplesmente para causar transtorno na vida das outras pessoas. e Então é sempre um, um, um prazer estar tá junto com o Dalmir, porque eu vejo isso nessa trajetória que o, que o Dalmir tem de vida pessoal e vida profissional, e é uma honra, além de ser um prazer, é uma honra dividir o, um espaço sempre, qualquer espaço contigo, Dalmir. então o senhor Dalmira é lá colega do Instituto Federal do Amazonas, ele é coordenador do, do Centro de Tecnologia Assistiva, já tem uma trajetória dentro do Instituto Federal do Amazonas, como também coordenador de, do NAPN, e fez doutorado, a trajetória acadêmica desde mestrado de doutorado, e, e pesquisa e extensão, todas giram neste entorno de... De, de igualdade, de acessibilidade, de inclusão, e eu acho que é sobre isso que a gente vai falar, mas mais focado na, na autonomia da pessoa com deficiência, né, Então, desculpa ter me, me alongado um pouquinho, mas era para fazer essas costuras do que a gente acabou de viver, né, nessa transição para essa sala nova aqui, e já de pronto eu passo a palavra para ti, Faça uso da melhor forma que tu achares é, e traga suas experiências para a gente poder conversar sobre elas. Obrigado, mesmo. Obrigado. Boa noite, tá bom, Alves? Excelente. Ótimo, então vamos seguir aqui. Uma boa noite a todos, em particular a professora Tânia, a professor Carlos e ao Raimundo, meu amigo já do coração há muitos anos. Meio distante, como ele fala, a gente sempre está em contato, sempre que a gente pode colaborar um com o outro, isso é então, prazer diversidade, a melhor resposta é esse tipo de atitude que nós temos. Conservar uma amizade verdadeira, uma amizade sincera, né? acima de tudo acreditar numa vida melhor, é, mesmo a gente passando por esses percalços. A, a, a, alguns me antes de abrir a sala aqui com vocês, estava conversando o meu neto mais novo que tem três anos que estava reclamando por que, que eu viajei e não levei ele junto aí eu estava agora conversando com ele aqui é, é a minha inspiração e professor Carlos parabéns porque eu, eu devia iniciar de dando parabéns para você porque não é todo evento em que o, o gestor maior da instituição se dispõe a ficar é impressionante isso, as aberturas estão tá, tá todo mundo presente, não só os virtuais, principalmente os presenciais. Aquela mesa composta por pessoas simpáticas, cheirosas, todo mundo bem vestido, mas, quando se desfaz a mesa, se desfaz é de aberto. Né? Então, só o fato de o senhor manifestar, que o senhor vai permanecer, nossa, para a gente, eu, pelo menos para mim, já é uma honra, porque o gestor é a referência, do meu ponto de vista. Se ele está presente, os outros também se sentem, ah, não, não, não, não diria obrigados a isso, mas comprometidos também a, a participar da vida. Armando, ah, só me localiza, como eu falo muito, e hoje eu participei muito do evento de manhã de tarde, invadiu o evento dos outros aqui, me dá um tempo para eu me adequar. Sabe? Eu sei que a gente já venceu aí, não é, Waldo. É, eu acho que... É, é... 30 minutos, 40 minutos, ficaria legal. Eu, acho que tu, eu sei que tu tens o dom da palavra, tu é eloquente para falar, e que se eu deixar, tu fala é, hum. o resto da noite. A gente vai dormir, a gente pode ir dormir contigo falando, e não, e não porque tu fala demais, é porque tu, a tua fala é uma fala legal, é uma fala com propriedade, e tu tem muita história vivida. Quando a gente tem muita história vivida, fica mais fácil eu falar, eu, eu entendo isso. Aí, Mas, já que tu me pediu, eu te dou o um limite, então, né? entre 30 e 40 diálogo. minutos, para nós poder conversar contigo depois. Sim. tá Acho porque a tua proposta era de diálogo, da própria experiência, me parece que o, o mais interessante disso tudo é saber o que, que vocês querem saber, né para eu poder saber me, me encaixar. Eu fiz um, um slide aqui, eu não sei se é possível o Ramon projetar. Posso, eu posso. Eu Deixa só ele aqui não pudesse sair demais daquilo que, que, que é a proposta. Mas, minha gente, quanto ao mundo projeto? quem sou eu? Eu sou nascido na Amazonas, no interior do Amazonas. A parede infantil me pegou quando eu tinha dois anos, completei agora em até 62. Eu costumo dizer que fui andar de novo, praticamente com dez anos, quando eu fui para a escola. Então, eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho 62 anos de vida, 62 anos de existência e 52 anos de vida. Porque foi a partir do momento que eu pude andar, que eu, então, fui, é, tive a oportunidade de conhecer o mundo dos outros. Essa semana eu estava na uma palestra segunda-feira, professora Tânia, e aí eu lembrei que quando eu comecei a me envolver nessa área, de trabalhar em inclusão, de participar de eventos. Eu costumava ouvir as pessoas dizerem assim, as pessoas normais, né? as pessoas normais, as pessoas normais, e aí me deu aquele clique na cabeça, que eu não sei para quem está lado, quem são as pessoas normais que eles falam? Não são as pessoas que não têm deficiência. Olha, porta dela, se elas, que não têm deficiência, são normais, então eu sou a normal. Então, eu descobri já com quase 40 anos que eu era anormal. E assim como muita gente com deficiência também. Professora Atré, eu imagino o seu trabalho, o seu encargo, o seu comprometimento, né? a quantidade de serviços que é passado o coordenador do, do NAPI, ao invés de sempre recursos materiais, sempre recursos humanos, sempre a informação e a formação necessária para aquilo. Porque trabalhar com pessoas com deficiência, você não amanhece e amortece do mesmo jeito, né? não tem rotina, você não pode protocolar nada, porque não existe um protocolo, não existe uma receita. Eu falo isso porque, por exemplo, o André, que agora deu uma saída, mas o André teve que fazer um corre-corre aqui para um espaço onde eu pudesse ficar minimamente sossegado, tranquilo. Né? Você me vê do peito para cima. Então, aparentemente, eu não tenho deficiência, mas eu né, é sou aquilo que o pessoal chama de tetrapédio. Ah, e vocês vão, vão poder ouvir a minha, minha expressão. Eu não sou muito chegado a termos, tá? porque eu fui batizado como Dalmi. Então, se me chamar de pessoa com deficiência, está ótimo. Se me chamar de especial, está maravilhoso. tá? E eu não, me, eu não me importo muito com isso, não. Eu sou um deficiente totalmente fora do prumo. Eu já falei o vocês sabe, né? então, Eu não me enquadro naquele comportamento do deficiente, do coitadinho que está lá no canto e não se manifesta. Então, eu tenho um outro tipo de, de, de entendimento da vida e muito tem a ver com a família. Eu coloquei... meu, meu Eu não vou alongar muito com vocês, porque normalmente... As minhas palestras, elas se constituem de simples slides, qualquer que seja o tempo, de meia hora a uma hora e meia. É o título, vem três slides falando do, do que eu quero falar, e o último são são os meus contatos, que eu sempre início E eu sempre começo assim, Tânico. Então, é, a minha preocupação sempre foi, enquanto filho é, do, do seu Luiz da Dona Tigen, Enquanto estudante, enquanto colega dos, dos, dos meus amigos, que eu tenho graça praça básico, a minha preocupação é saber por que, que eu estou em determinado lugar. O que, que eu vou fazer e, principalmente, para quem eu vou fazer. Né? Então, quando eu digo que você tem um desafio no NAP, é porque as pessoas, às vezes, ficam muito preocupadas com rampa, com elevador, com banheiro adaptado, como é que eu vou chamar uma pessoa com deficiência? As pessoas ficam preocupadas com isso e esquecem do ser humano, que é a pessoa com deficiência. Então, qual é a sugestão que eu dou para todos que estão me ouvindo? Ao ver alguém com deficiência, pergunte se ela necessita de auxílio. Está pensando em alguma coisa, meu amigo? É preciso de alguma coisa? Às vezes, sim. E às vezes, não. Porque já vi pessoas irritadas né, com o certo, com o surdo, ou com, com quem usa cadeira de ordem, porque a pessoa diz assim: ah, Eu fui ajudado e ele nem quis. Viu só como é que elas são? Por isso é que elas são assim. E a gente, nós, como qualquer outra pessoa, gente, tem dia que está de bom humor, tem dia que não está de bom humor, tem dia que fica chateado. Eu fiquei chateado com esse rato que acabou de entrar agora aí, atrapalharam a nossa conversa, não tinha nada ali com eles, e acabaram atrapalhando a nossa vida aqui. Então, eu sou uma pessoa como outra qualquer, só que eu tenho características diferentes, sensoriais, físicas, e assim por diante. O que é uma deficiência? É uma característica. Mas o ser humano, o caráter, ele está lá preservado. A moral está lá preservada. O aspecto subjetivo está lá preservado. Então, eu inicio logo dizendo para vocês: tirem qualquer modelo vocês tenham de pessoa com deficiência na cabeça. Porque não vai adiantar olhar o Dalmi, porque tu vai olhar um outro deficiente físico parecido com o Dalmi, que tem um outro tipo de comportamento. Por isso que eu estou dizendo, em quando você trata o assunto da deficiência, não tem receita, não tem protocolo, não tem um verbato. É o que vai acontecendo. ele é assim. ver uma outra coisa interessante? Geralmente, quando eu vou falar para o professor, eu digo assim, mas professor... É complicado, não é fácil, não, é muito complexo. E a gente nunca está preparado, a gente não teve curso, a gente não teve informação e tal. E a minha resposta é sempre essa. E o papai, que era analfabeto, mamãe, era analfabeto, morava no meio da floresta da Zona, não sabia qual era a doença que tinha, que tinha adquirido, não tinha a mínima ideia. Foi descobrir um ano e um ano depois. A pergunta que eu faço sempre, Ramon, é a seguinte. Será que o papai teve algum curso de pai para que vai ter um dia um filho com deficiência? Não. Não teve aula, não teve curso, não teve formação. Então, Tânia, se isso pode tranquilizar o seu coração, o que, que eu posso te dizer? Querida, tudo o que tu fizeste, dentro da sua possibilidade, é o melhor que você pode entregar de atenção, de auxílio, de empatia, de respeito a todos aqueles que frequentam a tua escola. Agora, professor Carlos, uma coisa interessante para se colocar aqui no Normalmente, o aluno com deficiência ou alvo da educação especial, né, eles têm como referência o coordenador do NAC. Por que, que eu estou dizendo isso? Se entrar um certo, é a TANH que recebe. É Se entrar um curso, é a TANH que é responsável. Se entrar um cadeirante, foi a TANH que inventou, inventou essa história aqui dentro do nosso campo. Então, uma outra coisa. O aluno é da escola. O aluno é da instituição. E o que foi que eu fui fazendo, então, com passar o tempo. Eu criei um curso para capacitar a comunidade do ambiente de aprendizagem. Quem são os atores da comunidade do ambiente de aprendizagem? O porteiro. O porteiro. O segurança. A bibliotecária. As pessoas que servem a merenda. É, o NAPN. Os professores os técnicos administrativos, aqui no nosso campo tem psicólogo, tem assistente social, etc. Como é que essa história é contada toda vez? Os professores não estão preparados. Minha gente, outra ideia é que tem que ser desconstruída. Não é o professor somente que tem que estar preparado. Todos esses personagens que eu acabei de falar, todos também tem que entrar nesse preparo, nessa informação. Aí, uma dele me perguntaram, mas, professor, como é que a gente vai pegar o senhor Ramundo, lá na portaria, para assistir o um curso com a gente? Porque nós temos um nível mais elevado do que ele. Será que ele vai entender? Sabe quem é que recebe as crianças na portaria? É o seu Ramundo. Se o senhor Ramundo pelo menos então, um ou livros, se o senhor Ramundo, basicamente, ele sabe conduzir um aluno certo, se o senhor Raimundo entende como levar uma pessoa na cadeira de rodas, o senhor Raimundo já fez o melhor atendimento que ele podia fazer. Em nome da instituição. Olha que maravilha. É que nós segregamos, nós separamos, nós elegemos os que podem e os que não podem. Os que podem e os que não podem. Os normais e os anormais. Né? Então, meus amigos, o Rio Grande do Sul, eu só gosto, quando tem tempo, eu dou uma funilinha para pegar a essas coisinhas eu preciso colocar no início. Para que o trabalho da TAN e de quem está envolvido não seja um trabalho de sacrifício, de tristeza, de amargura, de sofrimento, mas que seja um trabalho colaborativo, solidário, participativo, de entrega, de envolvimento, de paixão, o é falou ainda agora que ele disse que eu estou sempre de bom humor, estou sempre sorridente, eu estou sempre é, é, é, atento para alguma coisa e participando. Ainda há pouco eu falei aqui no encontro que eu tenho em Brasília: eu falei para o pessoal o seguinte. Todos os dias eu acordo, Cris, que está aí, meu vinho, que da banca dela. Todos os dias, quando eu me acordo, eu agradeço por ter acordado. Eu poderia ter morrido há 60 anos. E ninguém sabia. Seria o mas o meu pai, analfabeto, se moveu de onde ele estava, me trouxe para a capital do Amazonas, descobriu o que, que era que eu tinha, a partir dali foi uma luta para me botar em pé. Não andava, né? porque é tetraplegia então ele tem tetraflexivo de três anos, mas ele sempre acreditou. O médico dizia, olha, ele não vai sobreviver. Eu sobrevivi. Quando eu sentei, com cinco anos, três anos depois da doença, ele, te, ele tirou uma foto, eu essa foto muito carinho, professor Atalha. Ele tirou essa foto, eu guardei, eu tenho com ela quando eu tinha cinco anos, quando então eu sentei pela primeira vez, depois da de apareceu infantil. Ele me levou de novo para o médico, o médico falou assim, é, sentar, ele sentou, mas andar, ele não anda, porque os músculos, os nervos estão todos comprometidos. Professor Atalha, dois anos depois, eu estava ficando em pé. Com dez anos, eu estava andando do lado do meu pai para ir para a escola, segurando nele, mas andando ao lado dele. A recuperação foi de cinco anos. Sabe quem foi meu fisioterapeuta? O senhor Luiz, Gomes de Souza, meu pai. Sabe quem é que me animava para ir para a escola? Ele. Sabe quem é que dizia, bora lá, meia para a escola? Era ele. A família, meus amigos. Tem que estar envolvido em todo o processo. Então, professora Tanha, a senhora que está diretamente tratando com os, os, os alunos alvos do atendimento do, do, do, do NAPEM, traga a família. Quando eu digo traga a família, não é levar o pai e a mãe para a sala de aula. Traga para conversar. Faça esse contato. Porque se esse aluno chegou aí, chegou de alguma forma, aprendeu de algum jeito, quer dizer, a família consegue. A, a família desenvolve algumas técnicas. Então, traga esse povo para a terra Não escolha só os doutores e os médicos Para participar desse debate, dessa discussão Não são só eles né? Pesquisador é importante? É Mas é importante aquele que convive Aquele que vive No início, quando os navios foram criados Em 2000, a frase que, que, que o NAPM levava era Promover a educação para a convivência como é que você consegue entender, viver com alguém com deficiência no dia a dia? Por isso que é importante a presença dos alunos que podem estar na escola regular. Para que os outros aprendam a convivência. Para que os outros tenham essa empatia. Para que os outros desenvolvam é, esse aprendizado do dia a dia. Muito bem, senão eu vou perder meu tempo aqui eu, eu, eu o Raimundo não vai adiantar nada ter feito mais capacidade com isso. O contexto da inclusão. Então, o contexto da inclusão, meus amigos, ele, ele, ele está aí dentro desses, dessas esferas aí. A questão cultural, educacional, política, corporativa, econômica. Vamos lá, como diria o cortejadores, vamos por partes. Por que eu coloquei a questão cultural? porque exige essa cultura que está aqui é no sentido antropológico. Tá? Eu tenho pregado ultimamente Arunio, Tânia, Carla, Cristina, Daniel, Francisco, Luciano, Roberto, que estão me ouvindo. Olha o que eu tenho pregado ultimamente: Que na área, na iniciativa, no trabalho de inclusão, nós devemos desenvolver aquilo que eu estou denominando de cultura da acessibilidade. O que, que é essa cultura da acessibilidade? é você promover esse contato direto com a pessoa com deficiência envolvê-la nesse processo. Fazer com que ela também seja protagonista da ação. Eu estou participando de um evento aqui em Brasília, tem mais ou menos aqui umas 60 para 70 pessoas. Sabe quantas pessoas com deficiência tem? Duas. Duas pessoas com deficiência. É uma professora cega e eu que tenho deficiência física. Duas setembro. E o evento é sobre o quê? Pessoas com deficiência. E o evento é sobre o quê? A semana da pessoa com deficiência. E o evento é sobre o quê? Capacitação de professores para trabalhar com pessoas com deficiência. Só tem dois. Aí chega um com a verdade aqui, outro com a verdade ali, todo mundo e tal, tem negócio todo. E eu não estou na programação. Mas eu participo efetivamente. Sabe por que eu participo tanto? Porque eu quero mostrar que as pessoas com deficiência têm condições de ser protagonistas da sua própria história. Se não, não me chamo para a sua festa se eu não posso também sugerir a música e dançar com você. Não, não me vejo. E o que foi que eu mudei quando iniciei esse processo no NAP? O entendimento a noção, a atmosfera de como se trata essa temática. É uma temática tratada dentro de um ambiente angustiante, triste, amargurado, todo mundo sofrendo, ai oh, meu Deus, coitadinho, pobrezinho. Vocês já repararam que as pessoas com deficiência são tratadas de nemitivo? Você já repararam isso, né? Você não pode... O senhor Dalmir travou. Deixa eu tentar recuperar aqui a comunicação com ele. Travou um pouquinho. Hum. É. Eu. É. Voltou. Voltou professor. o senhor? Estava travado, professor. Não um estamos pouco. ouvindo. ver se tenha dado algum probleminha lá na rede dele. Deixa eu tentar chamar no WhatsApp aqui. Ah, ele tá, voltou. Não, voltou, mas não voltou. Faz parte dessa... Um pouquinho de paciência, gente, porque vale muito a pena a gente ouvir uma pessoa com essa sensibilidade toda para com esse olhar com esse protagonismo de, de pessoa com deficiência falando sobre pessoas com deficiência então eu acho que vale a pena a gente esperar um pouquinho ele se reconectar deve ter havido alguma coisa com a internet dele com certeza mais um percalço na, na nossa noite de hoje só mais um? Não, depois daquele, daquela invasão, só mais esperar um pouquinho, professor Dalmir, não é nada. Eu achei que já tinha passado a fase de, de sabotagem, assim, de eventos né, acadêmicos e tudo Eu mais. Para amanhã nós já vamos fazer uma... Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente, vamos criar um formulário, Raimundo. Eu acho que a gente aborta aquele link e a gente faz uma transmissão, prepara uma transmissão para o YouTube. Ai, ah, então é, fica entramos, é, entramos só os palestrantes intérpretes e, e jogamos para o YouTube para não ter grandes transtornos. Ai, melhor, sim. Ah, é melhor assim. na pelo YouTube ah, fica ah, com legenda. Mas foi ah, tá, na não. sala, Dani. é. Então fica na sala com a gente, a gente, a gente faz aí um, um meio termo, um, uma, um pedaço da turma na sala, outro, e o resto da, da, do público a gente, a gente joga para... Uh, acho que acabou alguma coisa lá com o Dalmeiro, porque ele nem viu o WhatsApp aqui. Uh, é, a noite hoje tá conturbada. Né? Mas, enfim, o professor Dalmir, ele, ele, ele nos relatos dele, eu já, já tenho não só assistido palestra, eu converso com ele, a gente se encontra eventualmente aí em, nas andanças pelo Brasil afora, e a gente acaba sentando juntos para conversar sobre a vida em geral, e ele e ele e ele me conta algumas, algumas passagens da trajetória profissional dele, e o esforço que foi, exatamente o que ele estava falando agora, o esforço que foi ele mudar o entendimento da instituição em relação à importância de colocar a pessoa com deficiência como protagonista dentro das políticas da instituição. E aquilo que ele fala, que ele falou em, é, valorizando a presença do Carlos, né, que fez a fala inicial e se manteve na... Aqui no, Acabou caindo, me mandou o WhatsApp agora, caiu. Mas, enfim, fica registrado né, que o Dalmir falou, né, valorizando a presença dele na sala. Ó, Dalmira apareceu de novo. Está aí, professor. Estávamos aqui. É... Eu imaginei o desespero <risos> Tentei buscar todas as internet. Pode continuar? Tá, tranquilo. Ah, se tu te recordas onde parou, ah, a gente estava falando, era sobre. Já não me recordo mais também. <risos> Eu não me recordo bem tá. onde a gente tá parou. Cultura da acessibilidade Isso aí, manda abraço, manda abraço tá contigo a palavra Então o que é essa cultura da acessibilidade Que eu tenho pregado É promover essa convivência tá? Essa interação Que é para tirar a inclusão Onde as pessoas com deficiência Vão ter condições Para se envolver No processo de inclusão deles mesmos né? Então, ele, ele tem que ser protagonista, você tem que chamar o aluno também perguntar como é que eu aprende melhor, como, como é que a gente pode colaborar contigo. Né? Tanha, então, depois tu pega o meu endereço com o Ramundo, que eu vou enviar para você materiais que a gente faz adaptado aqui. Dentre esses materiais, tem um, que é procedimentos que, que uma professora amiga nossa, o Ramundo conhece, professora Mutileira, montou, eu coloquei acessibilidade comunicacional, mas ela também, numa dessas desses materiais, ela dá assim, dicas interessantes de como a, a instituição pode chegar até esse aluno né é, é, criando todo um roteiro de, de atendimento. Né? Então, eu posso disponibilizar para ti no outro momento, aí você manda que eu mando por, por correio para você. Para mim, será uma satisfação. Tá? É um prazer, professora. Muito obrigado. Tá. Então, eu não vou falar do aspecto educacional aqui, que vocês estão vendo aí. Mas o aspecto político, hoje, a gente tem que discutir sobre isso. tá? As leis têm que promover ações, que a gente chama né, de políticas públicas. É, Era só vão existir se as pessoas com deficiência, como grupo organizado socialmente, estiverem presentes nesse debate. É assim que a sociedade é, é gerenciada, né, gente? Os grupos que têm influência política participam, conquistam. As pessoas com deficiência não participam diretamente porque existe ainda, infelizmente, né, uma grande dificuldade na formação dessas pessoas. São poucos aqueles, se você contar pelo universo, as pessoas com deficiência no Brasil, aqueles que chegam no nível que eu cheguei. Com todos os sacrifícios, com todos os problemas que a gente pode imaginar. tá Para isso vai acontecer o quê? Olha que coisa interessante. Quando você disponibiliza, empodera essa pessoa, ela automaticamente vai poder o quê? Ter um emprego, que é a questão corporativa que está aqui. Hoje, as empresas têm corte cumprir. Não compre por quê? Eles alegam o quê? Eles não estão capacitados, não estão preparados. É uma alegação fácil, que pode ser resolvida. Mas é melhor deixar o cara em casa recebendo o BPCI. É menos gasto para a empresa e para todo mundo. A realidade é essa. É dolorida, mas é essa. A questão econômica. Que eu sempre dou um exemplo. Eu faço livros adaptados, tenho, e distribuo. Como um exemplo de como o professor pode fazer também com o seu material de aula. Como ele pode fazer. Né? E aí, por que, que eu faço isso? Porque o aluno que vai para a escola, tem uma das dificuldades maiores é ter o material adaptado, é ter as aulas acessíveis. E a gente tem um tutorial que nós criamos aqui de como o professor, através do computador, pode criar acessibilidade comunicacional né, para os seus alunos. Pode fazer isso. Por favor, Ramon, passa aí, antes que a internet nos, nos dê próximo slide. Tá aí. Aí. Então, quais são as dimensões é, que a gente conhece da acessibilidade? Todo mundo conhece a arquitetônica, tem gente que faz inauguração de rampa quando eu acho que é necessário. A rampa já deveria estar lá, porque não um dia ninguém inaugurando escada. Você já viu alguém inaugurando escada? Não. Por que, que alguém inaugura a rampa? Mas na minha instituição inauguraram uma rampa, fizeram uma semana de, de comemoração, eu não entendi porquê, mas eles fizeram isso. E aqui a, a acessibilidade comunicacional, que é justamente o que a gente já pratica há muito tempo, e vocês sabem disso, né? Que é a divulgação, é, é, é, Libra, Braille, Soroban, hoje tem muito software que ajuda as pessoas cegas, pessoas as pessoas com autismo, né? Então, é, é, é divulgar isso. Isso é ótimo. A, a questão metodológica é você criar condição para que. Haja essa comunicação de fato, mas de uma forma planejada, de uma forma instrumentalizada, né, sem o improviso. Porque, muitas vezes, a gente improvisa muito, a gente dá muito jeitinho. Né? E aí eu passo para a atitudinal. A atitudinal, para todos que estão me ouvindo aqui, é a acessibilidade mais complexa de todos. Por quê? porque você vai ter que trabalhar com não preconceito com a não discriminação. Com o procedimento ético e com o procedimento moral. São coisas que você não vê. Então, muita gente se livra da pessoa com deficiência só que o é banheiro adaptado resolve o seu problema. Mas não é isso que nós queremos. O que nós queremos é uma igualdade de atenção, de respeito né, em relação às nossas características. Ah, esse aluno cego dá muito trabalho. Ah, esse aluno cadeirante atrapalha a vida da gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Atrapalha mesmo. Eu sua minoria. Nós atrapalhamos. Né? E é assim que roda a roda da vida. Nós atrapalhamos a normalidade. Passa para o outro lado, né, por favor. Nós atrapalhamos o dia a dia. Nós atrapalhamos o que está posto. Nós atrapalhamos porque está tudo normal, organizado, perfeito. Aí chega o Dalmi, imperfeito, não consegue acessar o segundo piso, porque ele não sobe escada, olha o transtorno que ele provocou na instituição. E foi isso que eu fiz, pessoal. Vocês sabiam disso? Tinha um amigo meu que me chamava de Bin da Inclusão. Por quê? eu comecei a juntar toda a documentação que tinha, todos os apóstolos legais que tinha, e eu enviava, casa, não sei se o carro está aí, eu enviava para o diretor do meu campus solicitações com a, a, a lei, a, a portaria, a, o decreto anexado. Porque ele não tinha como dizer, professor, não vai dar para fazer, está escrito na lei. Está escrito na lei. E não fui eu que escrevi a lei, eu sou um beneficiado da lei. E eu conhecendo a lei, eu quero que o meu direito seja garantido. Eu penso, ah, mas garantiu demais, mano. eu não sou culpado, quando eu estava aqui aqui, eu já falei que me garantia essa disponibilidade. Meus amigos, vocês já ouviram falar sobre capacitismo. Capacitismo é mais uma dessas infinidades de termos que a gente usa para falar, sabe de quê? Discriminação e preconceito. A gente pratica dois tipos de opressão que tá aí, uma ativa e a outra passiva? Qual é a opressão passiva? É aquela que você diz, por amar demais, você protege demais. Olha que história interessante. Foi é, lá na, na, na, no meu núcleo, foi uma moça estagiária lá. Ela tinha deficiência física, pai. Só que ela foi com a mãe. Vou contar uma história só. Ela foi com a mãe. Na hora que eu estava conversando, fazendo entrevista, quem falava era a mãe dela. Aí eu perguntei assim, você quer água? Ela disse, não, ela já tomou água. Aí conversa, vai, conversa, vem, você não tem um cafézinho aqui. A mãe dela falando e ela calada. Tá ela falou, não, ela não toma café não, o café faz mal. Aí eu parei um pouquinho, eu olhei para ela e falei assim, ela fala? Ela falou, fala. Eu disse, por que, que ela não está falando? E é claro que eu sabia por que, que ela não estava falando. A mãe tomava a frente, a mãe, respondia por ela, a mãe tomava as dores dela. Por exemplo, eu, quando eu viajo, o que, que acontece comigo? O pessoal no avião não fala comigo, eles falam com o meu acompanhante. Eles não falam comigo. É interessante isso, né? É a invisibilidade. Isso é o que a gente chama de opressão passiva. É quando você quer agradar, você quer ser agradável, você quer ser carinhoso, você quer ser atencioso e acaba simplesmente provocando a invisibilidade da pessoa com deficiência. O que, que é a opressão ativa? É aquela que é verbalizada, verbalizada. É aquela que é dita. É aquela que é manifestada. É aquela que é praticada. É como alguém que um dia ouviu falar assim O que que esse cadeirante faz aqui, meu Deus, na parada de ônibus? O ônibus vai demorar tanto tempo para que ele possa entrar? Ah, e por que, que ele não fica em casa? Sai de casa para atrapalhar a vida dos outros. É a opressão ativa. E pode olhar em então, de vocês que isso está lá. Dito manifestado ou não dito e não manifestado, mas você sabe que existe. Você sabe que existe. Você nota que existe. Eu imagino que a Tânia deve ser o responsável por tudo quanto é deficiente que entra aí. Vai lá, Tânia! Porque o pessoal falava tá assim comigo. Leva lá para a sala do Dalmir, foi ele que inventou isso. Eu digo: opa, Constituição, LDB, documentos internacionais, política nacional da pessoa com deficiência de hoje. convenção de 2006, não fui eu que inventei isso, não. Alguém inventou a dica. Meus amigos, o pretexto para toda essa ação, sabe o que, que é? Promover o respeito e a dignidade. Promover o respeito e a dignidade. Não só promover o respeito e a dignidade. Viver o respeito, conviver com respeito e dignidade. Tudo aquilo que está acontecendo agora no início da nossa live, nós temos que lamentar e sofrer pela pobreza do espírito humano que chegou a esse ponto. A gente só tem que lamentar, mas nós não podemos nos entregar. A gente tem que reagir com outro tipo de atitude uma atitude positiva, uma atitude séria, uma atitude comprometida, uma atitude cidadã que olha para o outro e vê o um semelhante. Não olha para o outro e vê as suas incapacidades. Eu vou encerrando, dizendo justamente por isso aqui. Outro grande erro de olhar para a pessoa com deficiência e olhar tão somente para a deficiência. Pode passar o próximo já. E olhar tão somente para a sua incapacidade. Mais uma historinha, também. Eu oferecia curso de informática básica para a pessoa com deficiência. Esse matriculou um rapazinho que ele tinha dado. Aí eu ofereci na primeira turma, segunda turma e estava na terceira turma. Aí o, o formador, que era de uma instituição que foi cedida para a gente, chegou comigo e falou assim, professor, nós temos um problema sério na turma de informática. É porque tem um aluno que ele já está na terceira turma e ele não consegue evoluir nada. Eu falei, qual é o aluno? Ele já sabia qual era o aluno. Foi o aluno, professor. Eu sou onde tá, eu... Ele é da... Ah, tá, professor. Tudo bem. Mas, professor, o que está que vendo? Não, é que ele não consegue avançar nas avaliações, que é um outro nó. É um outro nó. As avaliações. O professor não sei mais o que fazer. Eu falei, professor, que tipo de avaliação o senhor está fazendo com ele? Ah, a mesma de todos. Eu falei, não, professor. O Joãozinho lá não pode se avaliar tomando como parâmetro dos outros. O Joãozinho tem que ser avaliado a partir do que ele manifesta. Eu perguntei, mas ele não evoluiu em nada, professor, desde quando ele entrou? Senão ele sabe ligar o computador. o ele professor ele evoluiu. É porque você está comparando o Joãozinho com o Raimundinho. Mas ele evoluiu. E ele está lá. Ele faz questão de participar. Você não sabe a é alegria no olhar daquele menino quando ele chegava para assistir as aulas de informação e os outros começaram a ver que eles tinham dificuldades, começaram a interagir com eles. Então, em resumo, para tudo isso que a gente falou, primeiro, promover a cultura da acessibilidade, isso é essencial, tá? e o que é a cultura da, da, da acessibilidade? É a acessibilidade arquitetônica, é a acessibilidade comunicacional, é a acessibilidade instrumental, e principalmente a acessibilidade antipregional. Segundo, Olhar o deficiente como uma pessoa que tem potencial, não só em capacidade. Terceiro, envolver a família em todo o processo, sempre que eles puderem. Qual Co participando com vocês? Dando orientações para vocês. Mas interessa o papai de estar lá e a mamãe está lá, porque eles prejudicam. Eles protegem e às vezes os alunos já ficam inseguros porque o papai está presente. É verdade isso. É verdade isso. Tá? Então, chamem para conversar, troquem ideia, vejam como é que pode caminhar. Quarto, o aluno não é do NAP, o aluno é da instituição, é de todos. Se a, se a gente quiser tomar a propriedade do aluno, ele é de todos. Ele não é só de uma pessoa. E, por último, tenta enfatizar esse aspecto subjetivo da inclusão. Eventos mesa redonda, seminários, cursos. É, você pode fazer dinâmicas com, com participação de alunos, de profissionais, professores. É, convide sempre alguém para manifestar alguma opinião a respeito. Pode ser uma família, pode ser alguém com deficiência. Eu envolvo sempre alguém com deficiência em todas as minhas ações. Para quê? Porque aí, Tainha, você vai estar empoderando esse indivíduo. Para que ele tenha o quê? Independência e autonomia. Eu não quero que alguém chegue com suco para mim. Eu quero que alguém me pergunte. Qual suco tu quer tomar? Para onde é que você tem? Os meus filhos, eu tenho três filhos naturais. Meu filho fica extremamente irritado quando alguém chega e diz assim. É, o que, que ele quer? Não sei. A minha filha tá... Minha fala é mais irritada do que todos. Não sei, levam para ele. Ele ouve, ele fala. E quem vai decidir é ele. Às vezes a gente anula querendo acertar. Deixa a pessoa se manifestar. Deixa ela viver, deixa ela participar, deixa ela se envolver. Envolva em tudo, cultura, esporte, tudo que vocês puderem que ele quiser participar. Envolva em tudo que ele quiser participar. Que ele se sentir a vontade para participar. É assim que se pratica a inclusão. Era isso que eu queria falar tá rapidamente Era obrigado Dalmir é, muitíssimo obrigado e como sempre eu eu, eu eu fico eu fico muito atento às coisas que tu falas porque para mim faz faz todo sentido e aproveitando já o ensejo já a, a, a Tânia levantou a mão antes eu só vou fazer uma manifestação bem rápida, já vou começar a passar a palavra aqui na medida em que alguma dúvida ou, ou alguma demanda aqui de diálogo surge. Alucimar aí, está te mandando parabéns, professor, está tá no chat ali. É, Obrigado. A gente, pelo, pelo que tu estás manifestando, acho que é fundamental a gente passar por uma mudança de cultura. Que tu, pelo, pelo que eu já conversei contigo, não só nas, na, nas palestras, nessas atividades que, que a gente tem compartilhado, mas já tive a oportunidade de sentar numa cadeirinha do teu lado, é, tomando um refri em, em alguns encontros que a gente teve ocasionais, mundo afora aí, e, e as conversas, elas, elas giram, não raras às vezes, assim, amenidades, mas, outro tanto, pelas coisas que a gente é, busca como responsabilidade que a gente tem como servidor público, Dalmer, né? e como cidadão, as duas coisas, e para nós eu acho que ainda fica mais forte a responsabilidade justamente por esses dois pontos que se encontram. Todos os cidadãos deveriam é, ter esse entendimento de quebras de barreira, né? de acessibilidade em geral, aquelas, aquelas quatro, cinco ali que tu listaste, a atitudinal é a é a mais complicada, e isso passa por uma mudança de cultura e por conhecer um pouco sobre como proceder em diversas situações com diversas limitações das diversas pessoas. Né? E se extrapola isso para todos, para todas as, as esferas da nossa vida, pessoal e profissional. Mas dentro da instituição a gente tem essa responsabilidade de fazer essa mudança de cultura, né? que tu fizeste, já tu lutou por isso dentro do, do Instituto Federal do Amazonas. Né? E tem umas histórias, já que tu já contou em, em outras ocasiões para mim, que as pessoas uhum. achavam bonito se capitalizar, porque agrega valor, é bonitinho falar da pessoa com deficiência, não é? O cara passa a mão aqui, vem cá, Dalmir aí faz um movimento e traz as pessoas em ocasiões bem específicas. É quase que nem o um momento agora que a gente vai entrar na nossa vida como cidadão, em momentos políticos, o cara beija a criancinha, depois vira as costas para a criancinha. E, e, e ocorre, às vezes, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, que tu já me contaste, assim, que tu tens essa... essa, essa, essa, essa é... Uh, experiência e uma posição bem clara sobre isso, sobre a pessoa que, às vezes, ela quer agregar valor ou ter um capital político ou, ou alguma coisa relacionada a trazer a pessoa com deficiência para perto, mas uh, depois ela não consegue avançar nas mudanças dentro da instituição que são necessárias para, de fato, aquele primeiro momento que é o do sorriso, do, do abracinho, se transformar em algo concreto dentro da instituição. Fala um pouquinho sobre uhum. isso. Ah, é Porque, assim, quando ah, o NAPNI foi criado, eles precisavam de um coordenador, que na época, Raimundo, era chamado presidente do NAPNI. não era nem coordenador, era presidente. Olha que título importante, pessoal. Aí alguém não me chamou para ser presidente e digo eu não vou ter a oportunidade de ser presidente do país, mas pelo menos esse negócio aqui. Então, eu cheguei lá com muitas dúvidas, porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tinha deficiência, mas eu não sabia nada de inclusão dos aspectos que, que poderiam ser criados. Aí, o que foi que aconteceu? que é essa história que o Armando lembra. Eu comecei a ser convidado e a ser apresentado em alguns eventos. E o pessoal fazia aquele coquetel, é sempre bom ter um coquetel, né, irmão? Eu não era muito acostumado a coquetel, eu sou uma pessoa muito simples, pessoal. Eu sou uma pessoa muito simples. Se eu saio da minha rotina alimentar, eu já fico desconfiado, fico olhando. Aqueles coquetéis eram assim, super variados, vários docinhos, salgadinhos. E é uma coisa para cá, um petiscozinho para lá tal. Vamos tirar foto agora com o presidente do nosso núcleo. Eu era o presidente. Aí era gerente de banco, o reitor, as pessoas importantes, secretário de Estado e eu lá pelo meio. Três meses depois, eu comecei a desconfiar e tirava muita foto minha. Porque fora a mamãe, que me acha a coisa mais linda do mundo, e ela é suspeita, tem 91 anos. Fora a mamãe, eu não sei se alguém... Com tanta espontaneidade, ele disse assim, você é o meu filho mais bonito. Eu nunca vi um amigo meu chegar a um amigo mais bonito que eu tenho, nunca vi. Mas eu contei, eu digo, tinha alguma coisa errada aí, espera lá. Sabe o que, que era, Tânia? Eu era o um café com leite, Tânia, na brincadeira. Tu tá entendendo? A minha deficiência era ótima para justificar para o gerente que iam financiar o projeto que o núcleo tinha, logo começando, o presidente com deficiência. Olha que coisa! Logo, a instituição era uma instituição que estava promovendo... Não fazia nada. Tanha, eu passei três anos no NAC. Tânia, o que a gente vai fazer? Calma, professor. Calma, professor. Calma, professor. Tanha, isso só vai acontecer de fato. Quando eu descobri, tem, que a gente poderia ganhar recursos, Através de editais E o Raimundo sabe que eu levei para ele Um produto finalizado através de editais Uma vida, minha Brasília tem. Como eu sou falador demais Estava tendo um evento E não tinha nada nesse evento Nenhuma ação para pessoa com deficiência Na época chamava de deficiência mental Que agora é deficiência intelectual Eu vi todo mundo falar E aqui em Brasília, quando você chega Você tem que estar engravatado Bonito e cheiroso bonito, Cheiroso às vezes Engravatado nunca, porque realmente não, não, não costumo usar. Agora que eu estou usando um verde, meu filho ficou aí perseguindo. E aí, no final, eu perguntei, tava... pessoal, só uma perguntinha aqui, acabei de chegar de Manaus, eu estou meio desinformado, você não tem nenhuma ação para pessoa com deficiência intelectual? Mas, mundo, isso era 10 horas da manhã. Duas horas da tarde, quando nós retornamos, a secretária, na época, de Educação Especial do Médico, mandou me chamar para falar comigo. Se eu sou a professor da Rui de eu desconfiado, né, índio que eu sou, a gente fica meio por lá. Se professor, o professor fez um desafio hoje de manhã, na plenária, que não tem nada, nada para a pessoa com deficiência intelectual, eu queria saber se o senhor aceita o um dinheiro que nós temos aqui para financiar oficinas né, profissionalizadas para pessoas com deficiência intelectual. Na época, Raimundo, 2015, 115 mil reais. Eu falei, mas como é que é essa história? Se eu transfiro direto para a sua e o senhor planeja, organiza e executa. Ramon, eu estava três anos no NAC, não tinha feito nada, de fato. Mas eu não ia dizer, não, para 15 mil, concorda comigo? 15 mil e 15 mil. Foram duas horas e meia de viagem de volta para Manaus, desesperado, para saber o que eu queria fazer. Estava depois do socorrer na Secretaria de, de Estado. Na educação que já tinha uma mas não tinha dinheiro. E tinha dinheiro. Tomamos uma parceria, realizamos a ação. Tânia, querida, olha o que, que acontece. Muitas vezes, o, o presidente, o coordenador do NAP, é uma, é uma figura, desculpa a redundância, é uma figura figurativa. É um sei que está ali para dizer que faz. Mas não faz. Porque a instituição não adumina. Por isso que eu falei para o Carlos. É bom que ele esteja aqui. Né? Porque é da instituição. Não é teu. Não é do remoto. Então, eu passei por vários, por várias situações, né? até que eu descobri que a gente poderia ter dinheiro. E aí eu fui atrás dos editados, Ramundo e a todos estão aqui, e a gente tem edital em vários ministérios, voltados para o atendimento e atenção para a pessoa com deficiência. Nos últimos anos foi de cessou, mas de 2005 até 2015, eu, eu passei de 10 milhões, Ramundo é, é, deu provado em, em, em edital, tudo voltado para formação, capacitação profissional de pessoa com deficiência e o, o, a construção de materiais didáticos e para didática adaptada. Desculpa te interromper, Dalmeira, e de Tânia, já vou te passar a palavra, tu está com a mão levantada e faz, já faz uns minutos, Nossa. mas é uma coisa fundamental que não são todos os NAPNs, e não é nem a, a, o NAPN em si, porque existe um regulamento geral do NAPN e as políticas das instituições que diz que o NAPNE é um, é um núcleo de assessoramento da direção geral do campus, mas não diz que o NAPNI pode buscar recurso, que o NAPN pode fazer pesquisa, que o NAPN é, é tem, pode movimentar e se articular nesse sentido, e, e são raros os NAPNES que fazem algum movimento, porque a direção do campus também não enxerga essa possibilidade, a pessoa que entra do NAPNE não tem a vocação da pesquisa ou de buscar recurso, não tem a formação, não conhece o caminho, não é? E, e talvez fosse uma mudança, da que a gente está falando, mudança de cultura, de a gente também nos enxergarmos como responsáveis, assim, não passar responsabilidade para os outros também, né? a gente assumir essa responsabilidade de ir buscar dinheiro, né? Se não tem hoje, assim, ó, cada vez menos recurso no orçamento dos campos, no orçamento da instituição, e a gente cada vez mais tem recursos suplementares e complementares em outros lugares, e a gente talvez se fortalecer como... como é, uma parcela da sociedade é, de forma articulada e organizada, e que a gente já tem os, alguns, alguns grupos que a gente participa que, que fazem isso, mas eu acho que isso deveria estar tá mais capilarizado, talvez, Dalmira, para realmente a gente mudar na ponta a coisa. Alguns Nátomos conseguem, algumas instituições já têm uma, um olhar diferente, legal sobre isso, mas a grande maioria não, Dalmira, não é? É a minha percepção. Ah. Eu acho que a grande maioria não. Bom, é, a gente tem que entender que o NAPN pode atuar nas três dimensões do, do, do ensino superior. Eu ensino, pesquisa e extensão. E eu faço isso aqui. Aham. Eu fiz aí, a isso de, de sair do NAPN. Fiz isso. Ah, a Tânia quer falar. Fala, fala Tânia. É, não, assim, eu primeiro eu quero agradecer o professor Dalmi que... É, Sempre ouvir é, é uma aprendizagem e uma emoção, e aprender com emoção é muito, é muito gostoso. Né? A sua fala é sempre com emoção, assim, e nos provoca emoções. E eu acredito que isso, a aprendizagem tem que nos provocar isso, né? tem que provocar aquele arrepio, né? e isso nos marca eu queria falar um pouquinho da nossa trajetória aqui no NAP. Nós, no NAP, nós temos constituído, temos tentando constituir, acho que uma parte a gente conseguiu, que é unir duas coordenadorias que são fundamentais para o andamento da, da nossa instituição, que é a quai que é a Coordenadoria de Assistência Estudantil, e a COAP, que é a coordenadoria de, me ajuda Daniele, coordenadoria de apoio pedagógico? De apoio pedagógico. Tá. Então, a gente conseguiu uh, uh, unir essas duas coordenadorias através do NAP. Isso tem sido maravilhoso, porque nos, nos dá contato direto com todos os estudantes e com todos os professores que atuam com esses, esses estudantes. Há poucos dias a gente teve uma, uma reunião que foi, uh, para nós, foi muito gratificante ouvir de alguns professores que estão atendendo, foi uma reunião específica com professores de um determinado curso específico, que estão atendendo a estudantes com necessidades específicas diversas. E esse curso estava muito resistente a atender esses estudantes e nessa reunião os relatos vieram ao contrário assim porque às vezes sempre tem de eu acho que deveria ter naquela reunião uns 20 entre 20 e 30 professores mas dentre esses 20 e 30 professores tinha tinham uns cinco que disseram com muita firmeza, é possível sim, este estudante vai fazer toda a diferença no curso. E desarmou os demais professores que estavam armados e resistentes. Então, acho que esse é um trabalho que está que frutificando, é um trabalho de formiguinha, professor. É um trabalho de formiguinha. É, às vezes a gente cansa, tem vontade de jogar toalha, de desistir, de chutar o balde, de, de, de às vezes, de, de fazer outras coisas mais, de partir para a agressividade mesmo, com algumas intolerâncias, mas é um trabalho de formiguinha. E ver esses, esses retornos assim é muito gratificante. E ver o, o senhor, ouvir a sua fala com o seu protagonismo é demasiadamente... Uh, gratificante e estimulante, nos estimula uhum. a continuar nesse caminho. Então, a minha eterna gratidão. Que isso, professor. É isso. A gente está aqui para isso. Por ter me oportunizado ou conhecer o senhor. Uhum. Ah, tá. Professora, uma historinha para exemplificar o seu relato. É, eu tive um professor na sexta série, que ele me olhava, Raimundo, assim... Ah, o que é que esse menino faz aqui? O que é que esse menino faz aqui? O que é que esse menino faz aqui? Ele não falava, mas estava escrito. Tinha uma, uma, uma aquelas placas luminosas que estavam passando na testa dele no olhar dele. Assim. O que, é que esse menino faz aqui? Passaram-se o tempo, eu fui convidado para dar uma palestra presencial num um dos campos aqui do Instituto Federal, que é voltado para a questão agrícola, formação na área grávida. Aí, Ramon, terminei a palestra alguém quer se manifestar, aí levantou o professor, eu, eu, eu já estava com 50 e poucos anos, ele foi meu professor, de ser de uns 20 anos, pelo menos aí, 17, mais aí do que eu, levantou eu reconheci vagamente, era meu professor de química. Raimundo, ah, esse cara fez um depoimento que se eu não tivesse lá na frente, preparado, escorado, eu tinha caído professora, o depoimento foi parecido com esses cinco que falaram, professora, para os outros. Quando ele disse assim, esse rapaz foi meu aluno na sexta série. Nunca te imaginei que hoje em dia eu estaria assistindo a palestra dele. E muito menos que ele chegaria num grau maior do que o meu de estudo. Você está lembrado de mim? Eu disse, professor... Estou lembrado. Professor José Mariana, né? isso é isso mesmo. Até hoje, eu ainda não me esqueci. Mas ele sabia o que ele estava dizendo, Por que ele não tinha esquecido. E ele sabia que eu também não tinha esquecido. Mas isso não é motivo para revanchismo. O depoimento dele teve, provocou o mesmo efeito que esses cinco ali, para os outros que estavam lá. Mais ou menos, mais 150 pessoas. O depoimento dele. Então, é isso, Raimundo, que eu chamo de cultura da acessibilidade. Quando você compartilha o que você também está realizando. E o outro diz, opa, espera lá. Então, oh, como é que faz? Então, Raimundo, me dá um caminhamento um aqui que eu também deveria tentar. É por aí, professor. É cooperar, é compartilhar, é evidenciar. Se não, não vai adiantar, tá? tu, vai, tu vai ficar sozinho. Se os outros não assumirem isso contigo. Não estou falando diretamente. Diretamente. Eles podem fazer isso, e podem manifestar dessa forma. Não há melhor curso de formação do que o depois mesmo, desses cinco professores. Porque, por mais que você ofereça curso, você vai encontrar professor que já teve uns 300 milhões de cursos dizendo: Mas eu não estou preparado, estou preparado. Porque tem gente, tem eu tenho uma amigo que diz o seguinte: né? Tem gente que é tão magoado, tão entristecido. Tão desanimado com a vida, que se você der bom dia para ele de manhã, ele pergunta por quê. Você está entendendo? É uma amargura até. Eu não tenho motivo para ir para isso. Eu fui amado pelo meu pai. Meu pai me colocou no mundo. Já foi, faz 20 anos. O meu pai me oportunizou para estar conversando contigo hoje, querida. No meu tablet, querida. Aqui em Brasília, que fui chamado para participar de formação de professor quem é o responsável por isso? Meu pai. Aí o professor, com doutorado, vem dizer para mim que ele não é capaz de desenvolver minimamente um instrumento, um procedimento metodológico para encaminhar esse aluno, porque você não tem que carregar, você tem que saber como é que ele pode ser potencializado. É isso. O segredo é isso. E esqueça o braço deformado, a cedeira, a pessoa que... Esqueçam isso olhe para o ser humano e veja o que ele pode ser bom. Pergunta para ele, onde é que é bom em que? Né? Sabe o que me admira? Que isso é uma opressão também é, passiva. É que quando alguém diz assim, meu Deus, você vira aquele cadeirante, ele acertou todas as cestas na hora que ele estava jogando o basquete. Então, ele treina. Ele treina. Se o aluno com deficiência tiver o apoio, pedagógico, tiver o recurso material adequado, tiver o ambiente acessível e tiver o respeito e a consideração de todos, minimamente, você não precisa divulgar, você não precisa e você não precisa criticar. Ele se impõe através desde enquanto ser humano. isso é a cultura da sensibilidade. Mas, Dalmir, isso não seria não. algo legal também de assim a gente assumir essa visão de mundo para todos. A gente ser assim, a gente avaliar o crescimento de qualquer pessoa contra ela mesma, não é? Isso vale para todos, não é? Assim, ó, e eu acho que a cultura da acessibilidade, é a gente é, se transforma, a cultura da acessibilidade se transforma na cultura de valorização do indivíduo. E aí vale para qualquer com limitação ou sem, e, e aí tu vais olhar um cara qualquer, seja ele com limitação ou não, e tu valoriza a pessoa, e tu vai observar o desenvolvimento e crescimento dela contra ela mesma, e ela vai evoluir, ela tem capacidade de evoluir, aí tu transforma a política, as tuas estratégias, a política institucional, educacional, as estratégias pedagógicas e elas começam a funcionar uh, sem a diferença de tratar a pessoa com limitação assim, e o outro não, não é? Sim. E aí, aí a cultura Sim. muda, de fato, não é? Não. Pode então, ser isso? É isso? Você resumiu, é isso. Porque vai ao encontro do princípio do que é a inclusão. Não é fazer exclusão praticamente na inclusão. Por exemplo, o aluno se está na sala de aula, entra é o intérprete. O intérprete, o que é o intérprete? Né? Que está aí a nossa colega Luciane agora. O que é o intérprete para aquele aluno? É o que ele necessita para desenvolver um caminhar muito parecido e semelhante, e que sai igual aos outros colegas dele na sala de aula. Assim como o meu aluno cego, que veio, precisava de quê? De um computador com software de leitura de tela, Ramon. O que foi que ele teve? O computador. O computador permitiu a ele que ele pudesse chegar próximo ou se igualar à tarefa para a qual ele foi envolvido, que é a escola. Tânia, tem um, tem um pessoal que me pergunta assim, professor, eu estou apavorado, eu não sei o que fazer, eu estou com um aluno com deficiência aqui na minha sala, o, que, é que, eu falo, o que, é que eu faço com ele? Ah, mundo, Tânia, aqui todo mundo é adulto, ainda é bem que aquele pessoal saiu agora, aqueles espíritos que estão vagando aí pelo, pelo universo, pelos espíritos negativos. Então, eu brinco sabe com o quê? Professor o professor tem várias coisas para você fazer com a pessoa com deficiência, mas na escola, qual é o objetivo da escola? Ensinar, repassar conhecimento. E o que você é tem que fazer a pessoa com deficiência que está na escola? Ainda? Criar as condições para que ela possa fazer isso também. É só isso. Porque na igreja ela vai rezar, no shopping ela vai passear, se tiver dinheiro ela vai comprar. E na área de lazer ela vai poder interagir se tiver material ou espaço adaptado, alguém para auxiliar. É isso. Para cada ambiente, cada povo vai viver aquilo dali. E, e aí, Arnão, tu me permite dizer que não tem normal nem anormal. É tem gente, tem ser humano. Né? Agora, quando você tem um olhar do exotismo, como muita gente às vezes pergunta para mim, para vocês que estão me ouvindo aí, tem várias pessoas ainda. Mas as pessoas são curiosas, Ramon. Comigo, como foi que eu namorei? Como foi que eu casei? Como foi que eu tive neném? Que eu fiz neném. Aí eu tenho uma frase que eu brinco, Ramon. Na horizontal, todo mundo é igual. Tem cartilha. Não tem cartilha. Ninguém me disse, faz assim, faz aquele jeito, fala isso, faz aquela. Então, tem que se fazer aquilo que meu pai fez comigo me pegou pela mão Ele ia para o futebol, eu do lado dele Ele ia visitar os parentes, eu do lado dele Ele ia conversar com os vizinhos, eu do lado dele Esse cara me apresentou um mundo Que não é apresentado para as pessoas com deficiência Tem pai que esconde o filho, tanho, Porque ele diz que quer proteger Mas ele vai morrer, Tânio, ele vai morrer, tanho papai faz 20 anos que morreu, eu estou aqui ainda perambulando pelo mundo, o que foi que ele me deu? Independência, me oportunizou, autonomia. É o, o, o Francisco fez uma pergunta no, no chat aqui, não, e, não. e quando envolve duas línguas, professor, no caso do português Libras, qual a opinião sobre a avaliação? Ele estava ele falando sobre a avaliação da, do, do, do desenvolvimento da pessoa, não. ela mesma, que foi o nosso o nosso diálogo Sim. e aí ele pergunta no caso da, da Libras, que ainda tem esse componente, né, do, do que é o surdo, ou é isso então é assim. tem. um gargalo na questão da avaliação, esquece até, esquece até a, a, a, a Libras, mas tem um gargalo na questão da avaliação. Como é que a gente quer fazer a avaliação para os alunos que estão com deficiência? Tomando como parâmetro o quê? Os alunos que não têm deficiência. <tos> Não tem como. Aí o professor de matemática diz assim para mim, professor, mas ele não, não tem que ter um tratamento melhor do que os outros. Professor, eu não falei isso, professor. O que eu disse é que o professor tem que preparar a avaliação para ele, dentro do, do, do instrumento que ele melhor conhece. Então, se ele, se ele fala Libras e não fala português, porque tem aluno que não fala português, fala Libras, como é que tem que ser feita a avaliação dele? Em Libras. Ah, mas espera lá, professor. Eu vou passar minha pro, a minha disciplina para a minha avaliação para o intérprete de Libras. Só para garantir que eu tenho que ele não vai responder em nome do, do, do, do, do aluno, minha gente, A nossa relação é profissional. O intérprete de Libras é sabedor do papel dele enquanto profissional. Então, esse tipo de insinuação, ela pode gerar outros procedimentos, inclusive processuais. Né? Então, cuidado com aquilo que está se fazendo. Então, para quem perguntou aí, eu sou muito extensivo na minha resposta, a avaliação tem que ser feita dentro do parâmetro daquele indivíduo. É o indivíduo, não é o coletivo. Tu não vai fazer uma prova mais fácil. Tu vai fazer a prova para que ele possa ser avaliado dentro do que ele desenvolveu. Tá? E aí entra a questão curricular, curricular adaptado, material adaptado, né? É o plano que individual tem que ter e assim por diante. A, a Luciane Caster falou que foi a pergunta foi muito pertinente, a resposta foi mais pertinente ainda, professor. eu estava me a quem assim, teve a pergunta. E, e deixa eu voltar um passo antes quando tu falava. Claro. Claro, claro. Fica à vontade. Para quem perguntou, por exemplo. Hoje eu tenho dificuldade, né, eu não levanto meu braço direito desde quando eu melhorei da deficiência né, da, da parede infantil e o braço esquerdo, com o passar do tempo, eu fui perdendo mais mobilidade e o tato. Então é. hoje eu seguro é, com muita dificuldade um, um, uma uma caneta ou um lápis. Né? E quando eu fui para fazer a prova de mestrado, Mundo, eu falei isso, que eu não conseguiria escrever mais do que 10 minutos. que foi que ele me disponibilizou? Um computador. Aí eu me lembro até que a pessoa que está meio que disse assim, ó, o computador está em branco, não tem nada, esse computador está zerado, não tem internet, não tem nada. Isso é isso que eu queria. Por que, Ramon, e a todos que estão tá me ouvindo? Minha gente, eu digito com um lado da mão, Ramon. Só um lado da mão. Eu não posso mostrar qual é o único dedo que eu digito, Ramon. Quando parece <risos> brincadeira. É ele. Eu Sim. digito com esse dedo. Escrevi a dissertação... Escrevi o meu, o meu, a minha tese com um lado da mão, com um dedo. E aí, tenho. O que é que esse pessoal tem de tão amargurado na vida que ele está com os dez dedos perfeitos e não sabe o que fazer com o dedo. Não sabe o que fazer com as mãos. Não sabe o que fazer com o nariz. Não sabe o que fazer com o rosto. Ah, é o rosto da Flamengo tá bonito o meu, não é. Meu amigo, o melhor rosto que tem é o seu A melhor coisa que existe é que atua. Quando tu olha para o outro, de novo avaliação, quando tu olha para o outro, tu esquece de andar para frente. Porque tu tem que parar para olhar. Enquanto o outro está caminhando, tu está ali. Desculpa, Armando, mas eu preciso... Não, era isso, a grama do vizinho é sempre mais verde que a, da, que a nossa, né? É comum, é dizer, mas a, o passinho anterior ainda, quando tu falava que assim ó grande parte da, da tua da tua visão de mundo e disso que tu falaste assim de a pessoa querer se comparar com um cara que tem mais ou com um cara que não tem a limitação que tu tens achar que a tua vida é pior do que a do que a do cara que está do teu lado é, e que o teu pai te mostrou que não era assim que tu que, que ele te mostrou um outro mundo que tu era capaz e tu entendeu isso da forma é, que te fez avançar crescer né, com as tuas limitações, que eu acho que vale é, para qualquer pessoa, e, e eu me lembrei disso que tu falaste agora, porque a gente está num retorno ao 100% presencial agora, a partir da semana que vem, e está todo mundo com aquela expectativa, assim, em relação ao que os alunos vão é, é, viver e trazer para o presencial de novo, as dificuldades, as angústias que eles viveram ou estão vivendo, e que, enfim, e aí tu fala isso assim, ó, venham de novo e vamos seguir a vida, né? Vamos entender tudo pelo que a gente passou e vamos andar para frente, né? Mas, mas o teu pai te mostrou isso. É uma visão muito particular do Dalmir de entender o mundo dessa forma. Então, o um papel importante de educar, e não tem cartilha para educar também, né, Dalmir? Tá? Mas... Assim, assim como as famílias devem ser trazidas para o processo, como de fato, sim, é o conjunto da obra, a escola, a família, e o ambiente profissional também, se a gente quebrar a barreira para a pessoa com limitação ingressar no mercado de trabalho, e deve para ser um cidadão pleno e ter autonomia, para ele poder ir no supermercado escolher seu vinhozinho para tomar, se gostar, né? É. Alguma coisa assim, ele vai porque ele tem o seu dinheiro e ele tem lá no supermercado a quebra de barreira para ele sair de transporte público, chegar no supermercado e comprar. Nem isso a gente tem direito, né? De essa autonomia fora do ambiente educacional, que é o escopo do que a gente está conversando. Então, é o conjunto todo. Mas, fazer com que as crianças que não tenham limitação, supostamente não tenham limitação, também experienciem as diferenças para não se transformarem depois em adultos que vão fazer os ataques que a gente acabou de viver, esses espíritos malignos que estão aí, não é? Que a gente tem a responsabilidade de colocar todos em pé de igualdade, todas as crianças, para a criança ser tolerante às diferenças, desde criança entender as suas responsabilidades e crescerem também é, vendo... Um, um, uma necessidade de se tratar bem, de cuidar um do outro, e isso também é a mesma coisa que o teu pai fez, todo mundo deve fazer, e aí a gente entra no mesmo, na mesma discussão de fazer a cultura da, da inclusão aparecer no momento em que tu não faz diferença entre ninguém. Então, a gente também tem que educar todas as crianças geral para elas terem autonomia para suas vidas e entender que existem pessoas diferentes no mundo, e que elas têm que, se, sei lá, respeitar, né? sempre, desde cedo, respeitar as pessoas em geral, aceitar os coleguinhas, a gente não transformar o mundo num mundo bélico, que a gente está se agredindo gratuitamente. Né? Então, acho que também, assim como teu pai fez, na verdade, não é o, a família os pais de crianças com limitação, mas geral, todo mundo tem que pegar os seus filhos desde pequeno e, e levar para o um mundo e mostrar como é que a coisa se colocou, né, assim, pessoas diferentes e tudo mais. Imagino eu que, eu acho que é um trabalho de longo prazo que a gente tem a responsabilidade de labutar, de construir, né. Eu tenho, eu falei, assim, eu tenho uma criança de oito anos, a minha filha, e, na medida do possível, eu faço ela andar comigo, assim, andar mesmo, andar mesmo. Eu levo ela lá para o KVG e, às vezes, tem atividades lá com, com do NAP, né? lá na praça, tem um parque lá, que, que é um parque com acessibilidade universal, uma praça. né E, e eu levo a Manu para lá, para ela entender que tem crianças que não conseguem fazer algumas coisas que ela faz e que elas têm que conviver e que ela tem que conhecer essas, essas crianças. Né, e valorizar esses espaços e, e respeitar as pessoas. Eu acho que a gente tem que fazer isso também. Né? Uh, Tânia, assim, Dalmira, uh, uh, uh, uh, eu estou à disposição, eu acho que a gente é, é muito eu entrar na, numa outra temática ali, que é delicada, que o eu, que eu, que eu, que eu... eu acho que nós, nós passaríamos é. a noite aqui. Eu acho. Eu acho Mas, que... assim, ó, nós temos, infelizmente, nós temos um teto com as intérpretes, já, já extrapolamos o teto das intérpretes. Uh, nós estamos com duas intérpretes só na noite de hoje, né, professor? Então, isso, elas já trabalharam o dia inteiro, estão nos, nos atendendo de forma muito... Uh, ai, como é que eu vou dizer? Se voluntariaram para esse atendimento para esse atendimento, então, muito grata essa, as, as duas intérpretes, mas, infelizmente, nós não podemos ultrapassar mais esse limite. Mas, certamente, esse não será o nosso único encontro, professor. Daniel, eu, eu já te falei, nós vamos ter que dar um jeito de trazer o Dalmir aqui com a gente, hein? Presencialmente, professor. É, se ele topar, obviamente, né? Com a, com a... Ah. Mas, convidar ele para vir comer um doce e tomar um café com a gente aqui, Exatamente. Oh, uma uma Conhece. Conheceu os campos. Mais, eu, eu me sinto mais à vontade nas palestras presenciais, por exemplo, que Eu sou muito mais espontâneo <risos> Eu confirmo. Eu Vamos confirmo. tirar muitas fotos, professor. Hum. <risos> Boa. Eu, vou, eu vou eu vou eu vou assim, ó, já agradecer de novo assim o Dalmir ter aceitado o, o convite tá aqui com a gente eu acho que todo mundo os comentários aqui que foram passando ali no chat foram de parabéns pela pelas pelas eh, posições aqui pela forma que o que o Dalmir falou sobre o que ele usa falar uma forma muito direta né ao mesmo tempo em que é direta e crua, sensível, com muita propriedade. E eu digo sempre, do jeito que eu comecei, eu encerro, que é um prazer sempre estar contigo, Dalmir. E sempre, além de ser um prazer, é uma honra poder dividir, é uma honra mesmo, eu me sinto honrado de estar podendo dividir qualquer espaço contigo. Dito isto aqui, eu já me, me, me, me calo, passo a palavra para a Tânia. Eu acho que a Tânia faz o um encerramento oficial, então. E agradeço a todos os que estiveram aqui com a gente. Tá? E, enfim, Tânia, contigo. Encerrando, então, só agradecer a presença de todos, nos desculpar pelo pelo imprevisto, né? Não foi voluntário, obviamente. Tivemos que perdemos alguns nessa migração de sala em sala, mas os que permaneceram aproveitaram essa riqueza da, da fala do professor Dalmir e depois nós vamos disponibilizar no, no YouTube, né, Raimundo, para quem puder quiser assistir. Então, Aí a gratidão, gente, a gratidão, gente... gratidão a todos e boa noite. E até breve, Obrigado. professor. Vou encerrar a gravação Bom, mas... e... Enfim, são as palavras finais, professor, por favor, antes de a gente encerrar. viver intensamente, estar vivo é um presente, todos os dias nós devemos usá-lo com a maior propriedade possível. E toda vez que você acordar, você que está me ouvindo, agradeça por ter mais um dia. Eu costumo encerrar sempre assim, para aqueles que não... Para aqueles que acreditam em Deus, muita fé muita gratidão. Para aqueles que não acreditam em Deus, muita fé e minha gratidão. Um abraço. Muito obrigado pelo convite. Amor. Obrigado. Valeu. Um tchau, tchau. Fiquem bem.